Gente, vocês não vão acreditar que, mais uma vez, eu fui obrigado a escutar e a gente dizer coisas como isso aqui. Relaxem. É, sejam não monogâmicos e continuem sofrendo doentemente. tá tudo certo. Gente, olha essa atrocidade que a Melissa falou. Isso também prova o quê? Prova o quê? Youtuber não é profissão! Tem de papo. Olá eu sou Melissa Doran e eu sou Yanxi, e nós somos velhas amargas somos velhas amargas confusas com a tecnologia e cansadas e eu particularmente bastante cansado e vamos começar aqui já pedindo aquele meia culpa gente. nós somos duas velhas então nossos andadores eles demoram para acontecer e demoram para as coisas é, chegarem então a gente prometeu sexta-feira mas se chegar sábado tenham paciência que vai ser assim mesmo vai ser assim mesmo. E é isso, se você achou ruim, você deposita um pix pra gente. Exato, exatamente, pega o nosso pix, compra o um celular novo pra Melissa, paga a internet da Claro dela, porque tá complicado. Nossa, pelo amor de Deus, tá bem difícil. E se você gostou, também manda pix, não, não se acanhe, não precisa só, só quem não gostou, não. Pode ser quem gostou também, que é importante. E a gente explica pra quem está chegando hoje pela primeira vez aqui o que nós somos. Caralho, que... que filosófico, vai lá, amiga. <risos> filosóficos, olha só. Dentro do universo, cada pequena molécula... Não, pera, vamos lá. Nós somos duas velhas, basicamente. Duas, duas drag queens que já estão nos seus 30 e alguma coisa, quase 40. Porque pra mim é, é isso. Você o pesar desse respirar. E gostamos de falar sobre assuntos. Assuntos que têm essa ótica um pouco mais amarga do, do viver da galera millennial, né? Então, é isso. É isso, nós somos essas... Essa, eu acho que essa é a explicação melhor que eu vou conseguir chegar nesse momento. É, gente, hoje é isso. E o nosso tema hoje... Eu vou apresentar o tema, que hoje eu tô pragmática. Nosso tema hoje são figuras públicas LGBTs ou muito queridas pelos LGBTs, QIA+, e de mais identidades, que são conservadoras nos valores, né? Então vamos só sintetizar o que Melissa está falando, LGBTs que não nos representam. Que não nos representam, mas olha só. Atenção com esse não nos representam, porque ele é muito perigoso. Já vou dizer por quê. Mas é isso, tem uma galera aí que tem umas falas bem problemáticas e muitas coisas acontecem, só que como nós somos velhos, a gente viu isso acontecer muitas vezes. E como a humanidade tem esse péssimo hábito de se repetir, não é mesmo? Vocês devem ter pensado em várias figuras aí que a gente acabou de falar o tema. Pessoal, ah, eu conheço várias pessoas assim hoje em dia. Mamada. Não é nem de hoje em dia. Se você for pensar bem, assim, lá no nazismo, já tinha uma gay que entregou os judeus para os nazistas e depois ela mesma foi pro pro campo de concentração, porque, além de tudo, a gay era burra, né? Porque, na verdade, se você defende demais os valores conservadores, você é gay com Síndrome de Estocolmo, da normatividade, você é uma LGBT burra. É bom, então obrigado, esse foi o vídeo de hoje, foi muito bacana. <risos> então, era isso que a gente queria dizer. Mas é é, isso. é só isso mesmo, vamos lá. Vamos aos quadros do dia, vamos aos nossos quadros. <risos> Cara, mas então, eu acho que a questão em relação a isso é, é interessante a gente observar que, assim, a gente sempre tem, e eu acho que não é só falando sobre LGBTs, mas também não que seja algo que a gente vai entrar muito a fundo, sobre questões de raça e por aí vai, que é o oprimido acaba querendo se tornar o um opressor de alguma forma. Eu acho que isso tem um, uma coisa interessante. Mas o que eu acho interessante é também a gente pensar... Nessa galera mais velha, principalmente, o que que é representar para eles? Exatamente. E eu acho que isso faz muita diferença, né? Eu muito recentemente eu, eu perdi um pai de santo que era um, um conhecido que eu gostava muito. Mas e ele era casado com outro pai de santo. O terreiro deles era quase conjunto porque um ficava do lado do outro, enfim. Não chega no ponto não é esse. Mas então era, eram casados, eram veadões. Mas assim, eles tinham uma coisa sobre como eles se portavam dentro da religiosidade que era quase como se você é viado, você tem que se dar o respeito. E se dar o respeito significa não dar pinta, significa ser sério, ser, significa ser muito melhor do que todo mundo porque você tem que fazer dez mil vezes mais do que todos os outros, etc. E, e eu acho que isso pra mim vem de um lugar muito de um pensamento antigo, né, na verdade. Que é, é... você não pode dar ao outro, né? E quando eu digo o outro, é aquele que não faz parte do, desse grupo, né? Heterodivergente. Chance de te atacar. Eu acho que essa é a questão. Então, muitas das pessoas que a gente vai falar aqui hoje, eu acho que vem desse lugar também. Do A, a minha forma de proteção é a de integração, sabe? Sim, inclusive porque assimilar-se ao que está posto é muito mais... Relaxante, por assim dizer, e muito menos estressante do que se impor contra, ainda mais quando você faz parte de uma minoria social. Quando a gente fala de minoria, lembrando, não é quantidade de pessoas, minoria é a capacidade de exercer fala poder de... na sociedade. É. Né? Então, assim, minoria. A gente, afinal de contas, tem uma maioria de mulheres e maioria de pessoas negras no Brasil e são duas minorias, porque tem. Menos representatividade política, porque tem menos força, menos capital social, menos capital político, e sofrem mais preconceito, tá? Então assim, só Sim. pra dar essa, essa boa pincelada. Então eu, eu quero, nesse vídeo, pegar alguns exemplos, que eu acho que exemplos são importantes. E aí eu vou pegar um exemplo, o nosso primeiro belíssimo exemplo, de uma pessoa que se intitulava o quê? A travesti da família brasileira, que eu acho que já é um ponto muito importante, que é Rogéria, é falecida, que Deus cristão a tem, afinal, ela gostava <risos> bastante dele. E aí eu vou começar que eu li a biografia da Rogério. Eu não cheguei a ler, então não, eu vou pra, talvez fazer perguntas pra você ao longo desse processo. Eu li a biografia da Rogério, é uma biografia incrível. E aí tem a sinuca da representatividade, que é o que eu vou começar a dar o start aqui. Porque ao mesmo tempo que ela não me representa, eu, Melissa Lorange, enquanto comunidade queer, por uma sequência de motivos, ela me representa, independente de eu querer ou não, para vários outros. Porque ela faz Sim, parte... ela Sim, ela, ela é você, né, na verdade, pro outro. Pro outro, ela sou eu. Então, ela é uma artista de transformismo, por mais que travesti que fosse, era uma artista de transformismo, começou assim, né, no, no transformismo. Mas, mas então, eu acho a questão sobre isso, até sobre a Rogéria, é que apesar dela se assumir... Travesti, né? ser uma travesti, ela nunca cortou os laços que ela tinha com a própria masculinidade, o que é uma escolha 100% dela. Então, Sim. na verdade, isso também... Eu vou fazer o advogado do diabo aqui, porque, enfim... Mesmo sendo uma figura de certa forma controversa, apesar... É, eu acho que ela trouxe bastante coisa legal. Né? E eu acho que talvez a, a forma como ela conduziu a carreira dela e a vida dela pública, principalmente, foi extremamente diplomática e só por isso ela conseguiu alcançar os lugares que ela alcançou, né? Sim, e por ser extremamente talentosa. é Porque também não adianta ser, ser extremamente talentosa e não ser agradável né de conviver. Sim. E aí essa é a grande sinuca, que é a primeira coisa que a gente tem que pensar quando for pensar nessas figuras controversas. Elas, de fato, nos representam por um monte de coisas. Elas nos representam enquanto população, para começo de conversa, porque elas serão alvo de todas as políticas públicas que nós formos pensar. Sim, pensando de uma forma sim. bem geral. Se eu estou pensando em políticas públicas de saúde para pessoas trans, né? Uh, isso atinge uhum. todas as pessoas trans, independente de como elas se portem socialmente. Então, esse é o primeiro ponto importante, que é o negócio da coisa do grupo e da sociedade. Mas para além disso, a vida não é sim e não, luz e sombra. O que a Rogéria uhum. fez foi incrível. Aliás, você vê o documentário das Divinas Divas, quem não viu, veja. Ela era narradora, basicamente. Né? É. Eu acho que todas aquelas mulheres trans, elas têm pensamentos... Elas são revolucionárias e conservadoras, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Tem muito pensamento conservador. A Jane de Castro teve essa vida de casada, né? Passou anos num relacionamento monogâmico com um homem... Vivendo como esposa e dizendo, ah, ele sempre me usou como mulher e tal. E, e uma história muito bonita de amor, mas muito bonita dentro dos moldes sim. tradicionais. De forma nenhuma são é uma aos moldes. Na verdade é assim, mas... <risos> mas, é, enfim, mas sem Na verdade é assim, mas quem sou eu pra dizer que a pessoa... Não, não pode falar pode falar ter, né? Né? todo mundo pode, pode ter a tortura que quiser, mas por quê? Porque, né? é, exatamente, cada um decide sobre isso, vai muito do que eu tava falando anteriormente. Não é porque você é revolucionário que o sistema não vai é, introduzir vontades uh, ocultas dentro de você. E essas vontades ocultas têm muito a ver com casamento formal, ainda mais para essas pessoas que estavam vivendo... Não é o começo do, do travestismo, né, da transexualidade, mas elas estavam vivendo muito abertamente isso, né? Então, eu acho que tem até um senso, às vezes, de até onde eu posso ir. Sim, tem a questão do que é possível. E aí, a gente não pode nunca pegar a vida da Rogéria, ou da Jane de Castro, ou da Fujika de Holiday, que também viveu casada há anos com o mesmo homem, e jogar a lente de 2021, porque não funciona. Uhum. Não funciona, não é possível. Essas pessoas, vejam o documentário de Venas Divas de novo falando, enfrentaram um puta sistema reacionário, conservador, violento da ditadura com arte, e foram privilegiadas em relação a muitas outras travestis da época que foram atacadas por serem artistas. Então, assim, isso é muito doido e muito contracultural ao mesmo tempo, mas ainda assim funcionando dentro de um sistema que aceita determinadas coisas. Então, é um jogo muito difícil que não dá pra gente olhar com o olhar de quem já tem as conquistas que elas trouxeram pra gente. Mas com certeza, com A certeza. A gente faz uso das conquistas que essas pessoas trouxeram e dá uma carteirada militante do século XXI em cima delas, que não tem como. A questão nem é sobre só o passado da Rogéria ou das Piranhas vivas, mas é sobre o mais recente da vida delas, né? São sobre as últimas declarações sobre os últimos momentos, que foi uma coisa que a gente pegou. Porque também tem uma comodidade de eu tô no fim da vida, quer dizer, não no fim da vida, né? Eu estou num momento muito confortável da minha vida, eu já lutei muito e agora eu vou apenas colher os meus louros, eu não vou ficar brigando com ninguém e também não vou aprender o que essas pessoas novas estão tentando me ensinar em termologia porque não faz sentido pra mim. Mas você acha realmente que existe um lugar de negação dessas pessoas? Elas não querem aprender? Ou então seja, talvez eu acho que seja possível, tá? Incapacidade real? Assim, é difícil falar isso porque todo mundo é capaz de aprender tudo, mas requer exercitar músculos. E aí você acha que elas estavam com músculos adequados para exercitar isso? Porque, por exemplo, e aí eu vou trazer um exemplo atual, tá? Uhum. Many People. Não é tão velha. Não, não é. Mas tá se recusando, com unhas e dentes, a aceitar e entender a não-binariedade. Sim. Só que eu acho que tem um sentido no que ela fala. Não que eu concorde, tá? Não é isso. Né? Mas assim, quem. Assim, eu gosto muito de ver entrevistas dela, vi entrevista... todas as entrevistas dela com a Marília e a Gabriela. E aí, recentemente eu tava vendo uma entrevista dela para um podcast, eu acho. E aí, uh, ela falou com todas as palavras que não acredita em não-binariedade, que acha que é uma besteira, que não vai falar todes, não vai falar nada disso. Que se a pessoa não é nem homem nem mulher, ela não é nada. E se ela não é nada, ela não tem que ser conhecida por nada mesmo. E por aí vai. Mas aí, para muitas mulheres trans. Não binariedade é uma coisa complicada. E eu acho que faz sentido por quê? Porque elas constantemente, no dia a dia delas, etc., têm que ficar é, lutando pelo direito de ser as mulheres que elas são. Então, tão quanto a família brasileira acha que os viados vão pegar o pedaço do bolo deles da, do mundo, do dinheiro, do, do que quer que ele, dos direitos ou o que quer que ele seja, a minha sensação, e é uma sensação é, que vem de um lugar irracional, de instinto de sobrevivência, essas pessoas acham que a não-binariedade vai tirar o um pedaço do, da torta delas de que elas são mulheres. E de que elas são pessoas válidas e tal. E que são direitos esses que, vamos ser, vamos ser sinceros, a gente ainda está atrasadíssimo e a gente ainda está engatinhando para chegar onde que seria interessante. né e aí, você, você tá, aí a gente está introduzindo coisas novas, a sensação é, ah, então esquece isso aqui e vamos, vamos lidar com isso aqui, entendeu? Então assim, não concordo com a Nani, porque direitos não são, não são pedaços de bolo, né? Direitos tem para todo mundo. Ou pelo menos deveria ter. Ah, ou deveria ter, exatamente. Mas às vezes na cabeça da pessoa que está lutando há 200 milhões de anos, e no caso dela, ela recusou a travestilidade dela durante anos e anos e anos, e agora que Agora não, porque ela já deve ter mais de 10 anos por aí que ela... Mais de, mais de 20, talvez. Que ela começou uma transição porque ela decidiu fazer essa transição mais ativamente. Talvez ela ache que isso vai ser um empecilho. Que a introdução desse novo dado vai fazer com que as pessoas não entendam quem ela é, sabe? Eu acho que vem desse lugar. Na verdade, é o, é o medo da da própria sobrevivência tá abalada. Tá, eu vou juntar, então, a Nanny People com a Rogéria, porque elas têm falas que realmente se parecem em muita coisa. E são coisas de... não é geracional, necessariamente, porque são duas pessoas de gerações não. bem diferentes. Bem diferentes, né? Mas que vêm de lugares muito parecidos, que é o lugar de conquistar o um espaço no mainstream. E isso é um espaço que não é dado a qualquer pessoa. Né? Uhum. Se vocês pensarem... Vamos fazer aqui. Se eu vou deixar entrar no meu clubinho pessoas que não fazem parte do meu clubinho a princípio, elas têm no, máximo, no mínimo que defender com unhas e dentes tudo que o meu clubinho representa. Porque eu não quero, dentro da minha casa, dentro do meu clubinho, lidar com críticas. Ou não com muitas críticas. Né? Então são críticas... O máximo que eu esteja disposto a pensar sobre, nem necessariamente mudar. Acho que eu não quero nem pensar sobre, não quero no meu clubinho. Tem esse lugar da Rogéria e é o lugar da Nani People. A questão de você só vai ser posto dentro do clubinho se você assegurar que você não vai botar fogo no clubinho, né? Fazer a manutenção Exatamente. daquilo. Mas é a verdade sobre todas as instituições, etc. É o medo eterno do vai quebrar tudo. Vai quebrar tudo, quando na verdade deveríamos quebrar mesmo. Deveríamos, loucamente. Deveríamos mesmo. E aí tem muito essa coisa, eu acho que você fala tem razão, tem, tem um sentido. É, eu acho que nem tudo é sobre ignorância ou incapacidade de aprender. Eu acho que muito é sobre a segurança que as coisas estão no momento para elas então realmente é isso pai tipo, ah, para que que eu vou para que que eu vou me indispor a discutir isso que não me afeta agora que eu já tive que bater em muita ponta de faca para chegar aqui nesse momento confortável que eu estou acho que não não é o ponto não é esse o ponto é por que que eu vou discutir isso que pode me afetar negativamente porque elas só estão vendo o lado negativo dessa dessa problemática e aí, nesse aspecto, eu acho que a gente também ignora o fato de que essas pessoas, antes de serem militantes, antes de serem qualquer coisa, são pessoas humanas. E pessoas humanas, elas têm medos. E isso pode ser um medo delas, né? Um medo de que tudo aquilo que elas construíram seja derrubado assim, rapidinho. Nem todo mundo é o João Nery, né? O João Nery é o primeiro homem trans, né? Uhum. Documentado no Brasil. Faleceu também recentemente, também li a biografia dele. É uma pessoa que já tinha uns seus 50, 60 anos, uhum. fez uma transição praticamente... Sei lá, não <risos> sei nem como explicar a transição que ele fez. Leia o livro. Ele fez uma transição, sei lá, em cola bastão, sabe é. assim? Tesoura sem ponta. Ele fez como deu. E, por exemplo, ele fez da mesma forma que as mulheres trans faziam. Só que as mulheres trans, elas tinham outras mulheres trans pra aperfeiçoar técnicas. Tem outras bombadeiras que iam aprendendo a melhor forma de bombar o silicone. Não Sim. é a melhor forma do mundo, ponto. Você não deve bombar silicone no seu corpo. Tem silicone industrial no seu corpo. Ah, recentemente a Luísa Marilac fez uma. alguns vários vídeos sobre porque ela fez e ela teve que remover esse silicone industrial do corpo dela. E, assim, ela descreve nesses vários vídeos o quão ruim e quão danoso é pra ela. Tanto que, assim, ela removeu dos seios, que era bastante e tudo. Mas o do queixo, o médico falou que, assim, não remova. Porque isso pode acarretar... Porque, assim, a área é tão pequena, né? E tão sensível uhum. que o tirar seria pior do que deixar. Sendo que, nesse momento, constantemente ela tem uh, essa área do queixo dela, fica inchada, abre, sai pus e por aí vai, sabe? Aí você vê. Isso é a melhor opção. Então, assim, não façam, por favor. Não. E isso, Luiz que tem o quê? 40 anos? Você pensa que... Mas eu acho que ela tem um pouco mais. Mais. Um pouco mais de 40 anos? Então, assim, é. imagina há 40 anos atrás. Então, imagina o que que não se fazer. Então, precisou-se de... Um... As mulheres trans tinham um monte de gente pra colaborar com técnicas. O, o João fez meio que sozinho. Mas, enfim, falando do João. O João teve um momento quando a militância encontrou o João e, e começou a conversar com o João que ele foi muito resistente a muitas coisas, né? Inclusive, uhum. na biografia dele, ele acha muito estranho o homem grávido, porque isso não cabe na cabeça dele. Porque ele tem uma cabeça de nada. ou ele tinha... Não, ele tinha uma cabeça cis. E aí que tá. É uma coisa que a gente que é cis talvez não entenda de como... A identidade trans, ela é novidade. Uhum. Ela é novidade para as pessoas trans. Se identificarem e terem orgulho de ser trans. Porque as pessoas trans do passado, elas não eu, queriam ser ou, trans. Ou pensar como trans, né? Sim, é você não invalidar toda a sua história. E, e a sua história é só começar a partir daquele um momento, né? É, é muito interessante isso, porque tem um... Tem uma mesa redonda que eu assisti de um site... De uma revista americana chamada Variety, que foi com vários atores e atrizes trans americanos, né? Que tava a Cox e tudo mais. E é tão interessante porque essas pessoas, obviamente, até por terem dado a cara a tapa em Hollywood tão cedo, né? E tudo mais, elas têm uma a militância muito latente, etc. E elas falam, principalmente as mulheres trans, né? Que todo personagem que elas fizeram até hoje, mesmo que não tivesse no papel, né? No roteiro. Elas imaginavam que eram mulheres trans. Né? Uhum. E que. E, e o quanto isso trazia pra elas. Porque isso trazia muito da identidade, do que elas podiam oferecer e tudo mais. E mesmo que assim, que o personagem tivesse filhos, e etc., da cabeça dela ela tava assim, são adotados. Não que isso aparecesse no, na, na série, no filme, etc. Mas que pra elas isso trazia verdade. E isso é muito maneiro, né? Isso é muito maneiro que elas conseguiram achar esse caminho e ter orgulho desse caminho. Exatamente. Aí, falando do João, só pra terminar, o João. O João aprendeu muito com a Militância Jovem porque ele tinha esse interesse. Ele tinha esse interesse de acessar esses espaços, de conversar com essas pessoas e de continuar esses aprendizados. Uhum. Porque ele era um psicólogo formado, enfim. E ele entendeu o papel dele, talvez, aqui, né? Ele tem entendido o papel dele de uma forma diferente de algumas outras pessoas. E aí, a Nani People, por exemplo, me dá muita raiva de escutar, e eu vou, vou falar isso tranquilamente, me dá muita raiva de escutar porque é uma pessoa com uma história, assim, e com coisas tão boas pra contar, uhum. mas que é por causa disso, por causa dessa necessidade de aprovação, por causa dessa necessidade de fazer parte da assimilação e, e por todas essas dificuldades que a gente tá falando, se torna intragável. Sim. E aí, tem uma… E aí eu me, me coloco de novo na famosa da sinuca, porque eu não vou cancelar a Nanny People, porque primeiro ninguém é cancelado nesse banco, né? A única coisa que se cancela nesse país é o CPF de pobre. É, e quem cancela é a milícia. Então, assim, cancelar não existe. A gente pode dizer que ninguém vai cancelar no People mesmo, ela vai continuar sendo o token do conservadorismo, porque muito interessa, né? Assim como ninguém vai cancelar o Eduardo Leite, ele vai ser o político gay de direita, higiênico, bonito, padrão, é branco... Principalmente na posição que ele tá, que é do Sul, etc. Então, assim... O que a gente ouve em relação à crítica dele é mais pra cá: Sudeste, norte e nordeste. Agora, o eleitorado dele, que é do sul, eu questiono se eles realmente acham ele um babaca, entendeu? Não, é... Gente, bateu em professor. Tá ótimo. Pessoas que batem professor, nega falar de professor, agrada bastante essa gente. Tô querendo buscar trabalhos acadêmicos disso. da raiva que a população tem dos professores. É impressionante. Mas enfim. Então o Eduardo Leite também não vai ser cancelado, gente. Ele vai sempre servir ao interesse. Ele pode nem ser eleito presidente. Sei lá, se ele for sair presidente. Ou pode nem ser reeleito governador. Mas ele sempre vai ter um lugar de, de, de espaço dele que ele conquistou lá, do jeito dele, com a luta dele, né? Que não é a minha. Luta. Mas, Vamos lá. É, qual, não, não, a luta é porque pra você se tornar... Dentro da direita representativo tem uma luta aí que aconteceu. Alguma coisa ele fez. Alguma coisa, alguma coisa ele, ele fez pra poder estar tá ali. Mas enfim, ele, ele lutou do jeito dele pra estar lá e conquistou as coisas que ele conquistou, que não são as minhas, por mim ele não conquistaria nada, estaria preso. Mas enfim, Sim. eu não posso prender todo mundo. Afinal de contas, como diria o velho ditado, é como diz... Foucault é vigiar e punir, sim. Enfim, é... <risos> que horror. E aí a Nem Pipão me irrita muito, porque eu fui no show dela de humor, ela tem é, um humor é. velho, ela faz piadas preconceituosas. mas aí eu também tenho um negócio que eu não, eu não me permito não rir, eu morro de rir mesmo depois eu, eu, eu boto a mão na consciência, mas na hora eu morro de rir. Mas a Nem Pipão é uma pessoa super interessante, super talentosa, que eu queria amar de verdade, mas que eu não consigo porque ela resolveu Bater em teclas que não tem como. Eu tenho vontade de conversar com a Nine People desarmada. Porque a minha sensação é que sempre quando ela se sente observada, liga-se um botão e que aí se vira, tipo, bordões atrás de bordões, leques que batem e tal. E você nunca vai tirar uma, uma opinião sincera dela, sabe? Ou, ou pelo menos uma opinião honesta. Então é tudo bordão, Você quando ela percebe que ela está sendo gravada e tal. Eu, queria, eu tenho curiosidade de conversar com ela no bar, sentar ali e vamos tomar uma cerveja. E ver o que que sai Tem disso. câmera, né? Exatamente. Pra ver o que que sai, né? Porque não acho que ela se arrependa de ter falado nada. Mas também no momento que ela falou, ela falou e aí ela repete. E aí aquilo fica se propagando. Sim, falando de pessoas trans, a gente muito transfóbica hoje, né? Falando de muito. pessoas Muito! Eu vou passar pra, pra Léo Aquila. Eu queria falar antes de uma velha. Fala de uma velha. Então, mas uma velha é que, assim, tipo, o rolê dela foi recente, e aí eu acho que tem a ver porque sai um pouco dessa coisa de representatividade e entra no, no universo político também, é que é falar da Cacá de Poli. A Cacá de Poli, vai com Deus, pode falar. Cara, então, eu... Eu não sei, porque a parada é, a Cacá de Poli, ela... Pro movimento LGBTQIA+, e que no caso, na época, era só GGG mesmo, Aqui no Brasil... Genesse. Era Genesse. Ela foi muito importante, né? Ela foi uma das, das pessoas que, assim, ela não apenas foi importante para o movimento, mas, assim, pra nós, Drag Queens, por exemplo, ela foi importante porque ela que importava as maquiagens, sabe? É muito louco pensar, assim, tipo, ano passado, né? Que foi, o, acho que, o grande rolê com ela nos últimos vários anos. Que ela... É, enfim, arrumou uma treta com o pessoal da parada mais porque não chamaram nenhuma das anciãs, basicamente, e tal. Você deve lembrar disso, né? A princípio, ela estava o quê? Coberta de razão. Coberta de razão. Não chamaram nem ela, nem Silvete, nem, é, nem Salete Campari, enfim, e tantas outras, né? E tem velhas que não são babacas, né? Inclusive, Miss Bia, nada. Miss Bia, eu acho que ela ainda estava viva. Viu. Ela estava viva na, nessa parada específica em que nem, não chamaram nenhuma velha. E acabaram botando vários youtubers, etc. Eu entendo que, principalmente para uma coisa online, você tem que ter pessoas que tenham um certo apelo online. Mas, ao mesmo tempo, é, é uma parada de visibilidade, né? Então, fazer os dois, né? Tipo, Era uma parada de seis horas, oito horas, era muito tempo. Dava para, pelo menos, fazer um momento com essas pessoas, eu acho. Enfim. Nem que fosse junto com, com as novinhas, né, que chamam a atenção. Com certeza, com certeza. Entrevistando de verdade, né, porque também uma das críticas que houve na, nessa parada do ano passado, eu não sei nem como foi a desse ano, porque pouca notícia tive, pra ser sincero, pra você ver o quão ruim deve ter sido, porque geralmente notícia ruim chega rápido, né. <risos> não sabiam entrevistar ninguém, não sabia o nome das pessoas e tal, então isso por si só já é bem ruim, sabe? Isso também prova o quê? Prova o quê? Youtuber não é profissão! Não, tem não é. Tem de papo. Isso vindo o quê? De youtuber que tem profissão e que não é youtuber. E tá ruim nas duas, mas ok. Nossa, péssima. Mas enfim, aí Cacá de Poli falou e xingou e etc. E todo mundo concordou a princípio. Mas aí, obviamente, como você tem pessoas que querem ver a desgraça ler, aí <risos> acharam e descobriram que ela votou... No demônio, né? Tipo, no. No nosso presidente cagão desse momento. Ou não cagão, né? No caso. Enfezado. E aí. Fica essa coisa, né? Porque. Gente, eu sempre. Eu vou, eu vou ser bem sincero. Eu conheço gente a peça que votou nele. E. Não acho justificável. Mas eu, eu acho que parte daquela mesma coisa da velha, né? Tipo. Ela acreditou. Ela acreditou, né? É verdade. Ela acreditou. Não, eu, eu acho que ela é uma relíquia, e então assim, ela falar qualquer coisa, ou ela votar em não sei quem, quem é que tá seguindo ela, sabe? Representa, não representa, a gente, a gente marca o que foi ou a gente marca o que é. Tem sido, né? É. Não, é isso, é muito rápido, porque existe um o tribunal da militância que é muito rápido em pegar no erro. E aí uhum. às vezes eu acho que tem uma, uma galera, que é isso aí, que é a galera que gosta é de, de caça desgraça, que a militância da pessoa é apontar erro. Sei, é isso hein? que ela faz da vida dela. Ela acha que ela tá sendo muito militante apontar Deixa, erro. Eu fico fascinado com a galera que vai para posts de 30 anos, de lá, de 10, sem sacanagem, 5, 6, 7 anos atrás de alguém no Twitter pra achar o erro e falar, não, porque naquela época você falou isso e não sei o que e tal. Eu fico, caralho, gente. Tá, mas o que, é que ela, o, que, o que a pessoa está falando agora? Não, e aí tem uma coisa que a falta que não faz o debate de punitivismo, falando sério, nas militâncias. Tem dois debates que são ignorados na militância de modo geral, que são muito importantes, que é a não monogamia e o punitivismo. Uh! Que as pessoas não escutam e não entendem, porque o punitivismo é a gente vai criminalizar a homofobia e qual o efeito disso, né, que é um... Uma coisa que você pega no calo de todo mundo. Uhum. Ah, mas eu quero que criminalize porque isso vai me dar segurança. Mas é criminalizar as coisas que dá segurança. Enfim, tem esse debate que é muito importante. As pessoas ignoram. E Ei. tem o debate da monogamia né? Que eu vou fazer, de novo, a seguinte pergunta. Pense aí você na sua casa, só fazendo um adendo. Se amanhã a monogamia acaba... Amanhã, um passo mágico acaba a monogamia. Quantas obras de arte, literatura... Cinema, teatro e música perdem completamente o sentido. Só isso. Pense aí na casa de vocês como é que vai ser. Mas... Nossa, eu, eu particularmente ficaria extremamente feliz. Eu gostaria só de dizer isso. Por favor, faça... Sim, mas é isso. Metade do Spotify... Metade não. 80% do Spotify ia acabar. Sim. O sertanejo universitário não ia ter nenhum. Não, eu discordo. Porque o amor doentio acontece na monogamia e na monogamia Então... Eu acho que... <risos> é, tem esse ponto. Tem esse ponto. Então, e geralmente, todas essas músicas são sobre essas sofrências de amor doentio. Então, relaxem, é, sejam não monogâmicos e continuem sofrendo doentemente. Tá tudo certo. Porém, não. Porém, não. Falando da Cacá de Poli. E aí a Kaká fala isso, e tem uma coisa legal. A Maldita, eu vou citar a Maldita de novo, Maldita Hammer, beijo pra ela. A Maldita fala que ela adora assistir as lives da Cacá de Poli. Hum... Porque a Maldita gosta de uma desgraça, mas a Maldita gosta de uma desgraça de uma forma muito singular. E ela fala que as pessoas ficam torturando a cacá de poli com isso. Ela votou no, no, no demônio do presidente. ela fala, tá, gente, mas eu votei e não vou votar mais. Vira, vira o disco, sabe? Tem outras coisas que a gente pode falar Sim. que são muito importantes. Inclusive, o que, que a gente vai fazer contra isso que tá aí. Tá bom, eu ajudei a botar. E aí é muito engraçado, que parece que a Kaká de Poli é responsável por botar o, o, o, o, o homem no poder. Ela, ela é... Ai, se não fosse esse voto, se ela virasse o voto dela... Porque, assim, aí a gente volta a falar sobre... Tá, ela foi uma pessoa importante. Ela não é uma pessoa que está ativamente agora fazendo nada muito sério ou importante. Então, assim... Se ela ainda tivesse essa relevância toda, tivesse convencido trilhões de pessoas a votar, e aí que essa foi a virada... Não foi, gente. Muito provavelmente ela fez essa decisão por conta própria, foi votar lá quietinha, sozinha, não falou isso pra ninguém, até descobrirem. E aí, a gente vai no extremo oposto da André Urach, que é diva das gays, vira meme, as pessoas acham maravilhoso que ela tenha saído da Igreja Universal. Ah, e vai denunciar. Enfim, ela disse que é bolsominion, vai continuar sendo bolsominion e vai continuar votando nele, foda-se. Ela não percebeu esse hate todo. Porque é fácil mandar o hate numa pessoa tipo a Cacá de pole. Que nem sabe usa a internet, gente. Que tá ali muito mais vulnerável do que na André Surache. Quer dizer, a, o cancelamento da André Surache durou dois minutos. E as pessoas já ignoraram. E ela vai continuar... Essa assim, ativamente, virando voto e fazendo uma figura certeza. relevante. Enquanto a Cacá de Poli, <risos> coitada. <Relevante. risos> é, enquanto a Cacá de Poli, coitada, tá ali tentando, tipo, discutir política pública, porque ela é uma pessoa inteligente, né? Ela também é uma psicóloga formada, ela também tem um. Sim, sim, é muito interessante. Quem quiser ver Cacá de Poli falando, tem algumas entrevistas dela no YouTube. E assim, apesar do nosso hate atual, por essas coisas recentes que ela fez, ela tem bastante legado e bastante coisa maneira que ela fez e tem pra falar, né? Até no documentário São Paulo em Hi-Fi, ela é quase como uma narradora, né? Em vários momentos do, do documentário, eu acho que vale a pena conferir. Pelo menos pra saber quem você tá odiando. É, eu acho que é isso. Você quer odiar a pessoa, você, pelo menos se informe né? da pessoa que você tá odiando. Agora vamos pra Léo rapidinho, né? Vamos super pra Léo Nossa, vamos sim. Vamos super pra Léo Léo Aquila. Aquila, e aí eu vou citar Maldita Hammer aí de novo. Léo disse... Exatamente o que eu ia falar. Maldita Hammer tem muitos pontos, pontos interessantes sobre Léo Aquila. Léo disse que é um homem de peito. E que não se considera mulher e tal. E aí tem uma coisa muito interessante que eu vou, nesse momento, defender Léo Aquila. Atenção. Atenção pra esse momento. Vamos lá. Todo mundo, todo mundo adora dizer que a pessoa declara o gênero que ela quiser, Que termologias não são importantes, para lá. Vira Léo Aquila, diz que é homem de peito, todo mundo, não, você tem que ser trans. Vocês precisam urgentemente ter discursos que sejam condizentes o tempo inteiro. Tem que ter um pouquinho de consistência, né? Tem muitas coisas para criticar a Léo Aquila, e o fato dela se identificar como um homem de peito é o menor deles, principalmente porque você não te diz nenhum respeito. Não, pois é. E aí entra a maldita dizendo que Léo Áquila, vocês têm que parar com a mania de achar que toda travesti fala por todas as travestis. Porque ela está falando por ela. Então assim, por que que estavam esperando que ela estivesse falando sobre todo o movimento? Movimento esse que, vamos ser sinceros, a Léo Áquila não faz parte. Não, não faz. E era muito doido, porque pelo que eu vi da fala, em nenhum momento Léo Áquila disse todas as pessoas que botam peito são homens de peito. Uhum. não rolou essa fala, porque se rolasse essa fala ela seria coletiva, e aí sim todo o direito do mundo de morro na porta blá, blá, mas não é o caso blá, blá, blá. mas não foi, a pessoa estava falando sobre si claro que, voltando ela representa de forma indireta todas as pessoas trans mas, você tem que ser muito mau caráter para achar que uma pessoa que está falando da sua própria experiência está ditando a regra de todas as outras pessoas, uhum. só porque ela sim está se denominando você tem que querer muito acreditar nisso pra fazer isso. E se os conservadores fizessem isso virassem e falassem Ah lá, viu? Vocês todos têm que ser igual ao Léo Áquila. Mas ninguém fez isso. Quem fez isso foi, teoricamente, a militância. Então, assim, vocês dão uma munição pra galera atirar contra a gente eu acho impressionante, que era só ficar quieto. É um negócio do ficar quieto no da atenção que é muito bom. Sim, eu acho que tem uma coisa sobre isso que é... Pelo menos assim, o que eu tenho acompanhado, o que, que eu vejo da Léo há muito tempo, assim... Há muitos anos, ela, eu acho que só quando ela trabalhava no Super Pop, talvez, ela fosse uma aliada. Há muito tempo ela não é. Então você esperava que o discurso dela da noite pro dia, é, ela falando esse tipo de coisa constantemente no canal do YouTube dela, etc., fosse mudar, sabe? E, e é isso que eu acho engraçado, assim, é, é uma militância vazia porque... Você, você tá analisando aquele um recorte e você não tá analisando o histórico, né? Da, daquela Sim. pessoa e tudo mais. E no caso da Léo, tem um puta histórico, né? Tem muita coisa. Se quiser cancelar, tem bastante coisa pra cancelar, não precisa nem... E também tem coisa boa, né? Eu acho que tem coisa legal e tal, eu acho que é, falando de noite de São Paulo a Léo fez uma puta diferença real, né? Eu, tem uma história que ela fala que ela vendeu o apartamento dela pra fazer um show e foi isso que alavancou a carreira dela e tal, então assim, tem histórias de superação e tudo mais e tal aí, mas isso não significa que ela represente as pessoas trans de alguma forma, na verdade, ou que ela esteja interessada Sim. nisso. E, assim, a gente falou de pessoas que são controversas, agora eu vou falar de pessoas que não são controversas nenhuma, é pra encher de porrada mesmo, o tipo Fernando Holiday. Fernando Holiday, pra quem não sabe, é do NBL Uhum. político de São Paulo, se não me engano, vereador, ou já é deputado, vou, vou falhar com essa informação, que é um homem negro gay que se odeia profundamente, porque ele odeia ser pessoas negras e odeia pessoas gays. A ponto de dizer que ele é um... Única opção, né, no caso. É, a ponto de dizer que ele é um homem gay celibatário, já. Ele já deu a entender que ele se vendeu completamente ao sistema na promessa de segurança né? tipo, ah, eu vou fazer isso aqui, esse joguete porque assim estaria com o status de dinheiro no bolso, estabilidade amado, e está totalmente disposto a empurrar, a empurrar, desculpa todos os gays e todos os negros na fogueira, se for para salvar a própria pele se manter bem, então assim esse caso, se você virar e disser ''Ah, esta pessoa precisa ser cancelada, precisa ser cancelada, precisa ser esmurrada na rua''. ''Deus, por favor, não me processem''. Porque, puta que pariu, sabe? E é isso. Vocês têm que mirar a munição de vocês pra quem efetivamente não tem qualquer aliança. Esse ser humano tem que ser escorraçado de todas as formas possíveis. E eu acho que se dá muito pouca atenção ao, a, a isso. E as pessoas ficam catando umas paradas insignificantes de gente sem o menor poder pra ficar discutindo e gritando na internet, quando tá uma pessoa com voto em lei orgânica. Não, e pessoas, não, e, e pessoas que estão efetivamente dando a cara a tapa, sendo do movimento Bem ou Mal, travestis. Essas travestis elas falaram coisas estranhas, essas drag queens, etc. Mas elas estão aí, e, e elas querem nos representar de alguma forma. Esse cara... Ele não quer fazer parte de nada. Ele quer representar tudo aquilo que a gente luta contra como se fosse o um modelo correto para a extrema-direita. Então, de existência, pois é, exatamente. Ele representa, sim, alguma coisa e é tudo aquilo que a gente não quer. E é muito... Exatamente. É doentio pensar que não foi só voto de hétero que botou ele lá. Certamente um monte de pessoas negras e pessoas gays Pensam da mesma forma que ele e botaram ele lá. Eu acho que isso é mais assustador. Porque não é só gente que vira e fala eu quero um viado e um pretinho igual esse aqui, ó. Que abaixa a cabeça pra mim e me deixa pisar em cima. Claro que muitos votos foram esses pra botar essa pessoa lá nesse interesse. Mas certamente tem Sim. gente que se identifica super com o discurso dele. E essas pessoas estão, sei lá, no nosso grinder, nas nossas festas, nas surubas que vocês vão. Essas pessoas estão sem obviamente concordando com você que elas são no, né, nos grinders etc, mas enchendo as igrejas evangélicas, né, e enchendo várias católicas também, essas religiosidades que negam, é, ou melhor, não negam, eles sabem que existe. Negam o pecado, mas amam o pecador. Exatamente. Que aceitam que existe, mas a forma de lidar é a reestruturação do ser e que a pessoa se adeque a essas normas imbecis. Né? O que me parece muito parecido com o que esse homem está fazendo. Então, assim, eu acho que tem, muito provavelmente, assim, essas igrejas já, já direcionam, assim, olha, você quer ser alguém na vida? Esse é o caminho. Aí tem os Fernando Holliday, tem os Eduardo Leite, que são muito mais perigosos do que qualquer cacá de poli. eles são efetivamente perigosos. Porque eles efetivamente servem aos interesses que querem nos exterminar. Porque são os tokens que essa gente precisa. Que foi, amiga. Desculpa. É porque as pessoas não conhecem a Kacá de polio. Eu falei, não, eu ia falar, que de Poli é super perigosa, porque você já viu o olho dela, ela fica com um o olho no peixe e o outro no gato. Então vocês tomem cuidado. E do céu! Aí, a gente vai ser muito cancelado nesse. Olha, gente. Hoje eu defendi lá o Aquilo, mandei bater com o mandato de, de vereador. É. que mais? Hoje eu tô que tô. Tem mais alguém aí que você queira levantar, amiga? Tem duas pessoas que eu queria falar, é, que são fi duas figuras públicas que foram muito importantes em momentos distintos. É que foi Clodovil Hernandes. Nossa, a gente ignorou Clodovil Hernandes. É, então, pois é, exatamente. Clodovil, e que assim, não nos representa nem um pouco, né? Não. Eu acho que o Clodovil, ele vem daquela escola que eu falei do ser um gay de respeito, ser um viado de respeito. E ao mesmo tempo, ele... Não sei se introduziu, mas ele com certeza cunhou muito a coisa da bicha amar, não, né? Ele era um sociopata, de acordo com, com o relatos que saíram, as pessoas que trabalhavam com ele. Ele era, tipo, perigoso. Ele chegava ao ponto de ser um risco às pessoas. Talvez não de vida, mas pô, de, de sustento, de, de, de sanidade mental. Então, se vocês jogarem depoimentos sobre Clodovil na internet, vocês vão ver umas paradas, assim, dignas de documentário da Netflix. O cara era o cão, o cão chupando manga. Sim, mas assim... E, e o Ronaldo Esper, que era como se fosse o arco-inimigo Nossa. Do, do Clodovil, né? Que eu acho que ainda tá vivo, inclusive. Tá, tá vivo. Tá vivo e tá é. hétero. Tá vivo e tá hétero, eu acho. Pra você ver, é outra pessoa que que se assimilou, né, que foi integrada no, no, no processo. E que é isso, duas meni as meninas malvadas, né, Clodovil e Ronaldo. As meninas malvadas antes de ser cool. <risos> Muito antes de ser cool. É, a, a gente, vamos dizer assim, nessa era mais moderna nossa, a gente conhece essas imagens deles. Mas que, na, é, vamos dizer assim, 50 anos atrás, talvez mais, eles eram modistas incríveis, né? Mas é isso. Também tem isso. Em nenhum momento eles quiseram ou fizeram ou votaram no mundo que seriam representantes de porra nenhuma. Além deles próprios. Sim. E é isso. Né? Por um acaso eles eram viados. mas Na verdade, eles eram pessoas horríveis antes de serem viados. Exato. Por um azar dos viados, né, no caso. E por uma sorte dos conservadores, que aí também tem sempre... As pessoas sempre citam o Clodovil como um viado que elas gostam, né? Porque é um viado que se odeia. Claramente é um viado que se odeia. E aí, o que as pessoas querem? Que os viados se odeiem de todas as formas possíveis. Sim. Talvez elas nem tenham a consciência de que é isso que elas querem. É isso, né? Elas têm, tipo, subconscientemente, elas querem esse viado que se detesta. Que, é, que, na verdade, é um viado palhaço, né? Ele é o bufão da reunião de jantar e etc. É aquele que faz o, os héteros ou os outros né, rirem, e isso é bastante triste. Sim, isso é uma depressão. Ah, ainda bem que morreu, né? Vamos aí, vamos pelo menos um morreu e o outro tá morto em vida. Aí tem esses Agostinho Hernandes, gente, essas coisas sim. A gente pode ficar horas falando de viado de direita, e são os viados que, sinceramente... A melhor... Porque eles não são lenda, eles existem à beça. Eles existem a beça, eles existem muito, eles existem num, num... Gente, eles existem... Se você colocar... Ó, exercício aí sociocultural. Faz um fake com o padrão. Isso tem que ter um fake com padrão, que senão não funciona tão bem. Faz o um fake. Não, não funciona não. Não funciona de forma nenhuma, no caso. Pede pro seu amigo padrão. Se você for padrão, faça você mesmo. Se você não for padrão, você deve ter um amigo padrão que é legal. Você pede umas fotos pra ele. Faz um fake, mas não é um fake com quem ainda... Faz um fake e coloca só assim. Não saio com viado de direito. Espera. Pra você ver... Eles aparecem como, como baratas. Você vai ver eles indignadíssimos da vida deles. Eles vão ficar muito indignados. Primeiro porque você negou o acesso ao seu corpo padrão ou o corpo padrão usando fake. Por uma questão que pra eles não faz a menor diferença, porque é lógico que eles não têm nenhum interesse em mudar isso, sabe? Foda-se, eles provavelmente estão se beneficiando do máximo que pode com a sociedade padrão. E aí eles vão ficar muito ofendidos, eles vão te xingar, eles vão te mandar pra Cuba, aquela coisa assim bem, bem, seu tio no almoço de família. Porque na Cuba, no caso, você vai poder liberar o seu corpo, porque afinal de contas é comunismo. Mas enfim. Ah, eu queria só dizer, que, aproveitando esse momento, caso tenha algum viado de direita nos ouvindo, que eles adoram dizer que a Revolução Cubana foi homofóbica, que de fato foi, mas assim, hoje em dia Cuba é o melhor lugar pra ser viado na América Latina. Então, assim. Quero ver Cuba lançando. Foi muito triste no passado, mas no presente eu tô mais segura fazendo show de drag em Cuba do que no Rio de Janeiro. Não é mesmo? Esse país maravilhoso, liberal, capitalista. Inferno. Sobre isso. É sobre isso. E com isso terminamos esse tema espinhoso. Antes da gente terminar, lembrem-se o seguinte: de, de todas essas pessoas que a gente falou aqui hoje, todo mundo tem opiniões. Que é quem a gente faz com elas, a gente pega elas e joga no lixo. Por quê? Porque pessoas não são monolitos, pessoas não são, assim, movimentos não são monolitos. Então, assim, todo mundo vai ter uma opinião diferente e é importante que você tenha a sua. Pesquisa, ouve várias opiniões e conclui da sua forma. Porque todo mundo vai se beneficiar de ter uma opinião e ser esperto. Tá bom? Mas se você concordar com a gente, a sua opinião é melhor mesmo, assim, no caso. Eu não vou mentir. Concordar, no caso, com a Nani Pippo, é melhor você ficar lá batendo papo com a Nani Pippo, é, realmente. E bem longe das minhas amigas não binárias, ou elas vão quebrar você na porrada. É isso. Vamos aos nossos quadros semanais. Vamos! Vamos aos nossos quadros semanais com Incômodos Insignificantes e Anxi, o que te incomodou esta semana Agnes. Vamos lá, incômodos uh, insignificantes. Uh, eu não sei, eu tô pegando pessoas, eu não tô muito incomodado. Mas assim, pessoas que não dão tempo para os outros acordarem direito. Ah, isso é muito chato. É, eu particularmente, eu muito virginiano, muito chato, eu gosto de uma rotina fechadinha, bonitinha, etc. Então eu gosto de acordar, molhar minhas plantas, fazer meu café, sentar na frente da TV e tomar meu café. Cara, isso pra mim é muito importante, porque eu acho que isso define o resto do dia inteiro. Então, se já tem 200 pessoas à minha volta querendo que eu reaja e faça coisas, eu vou ficar zoado o resto do dia inteiro. Então, parem! Deixa pelo menos uma hora as pessoas acordarem. Sim, ou seja, não faça sulubas na sua cama, Yanxi. Que aí vai ter muita gente pra te atrapalhar. Mande as pessoas pegarem Uber e voltar pra cá. É a minha dica pra você. No incômodo e significante é, claro, serviços de internet. Vou falar que mandou técnicos para minha casa em dias que eu não pedi, a gente não recebeu eles e eles cancelaram o nosso pedido de contrato. Então, já fica aqui publicamente, eu fazendo essa publi negativa, porque como assim alguém cancela... E não me avisam, né? Como assim alguém cancela um contrato de serviço sem me avisar? Porque apareceu aqui no dia que não tinha ninguém em casa, que não foi o dia que eu marquei. Então, assim, muito difícil contratar serviços neste país. Brasil, porém, é aquilo, né? Privatiza mais que tá pouco, porque quando privatizar, o serviço vai ficar ótimo. As agências reguladoras... Ficar... <risos> as agências reguladoras funcionam, que é uma loucura. As instituições estão funcionando perfeitamente, já dizia o ministro Barroso. É isso. E aí, partimos, então, para o nosso próximo quadro, que é Pequenos Elogios. Elogio pequenamente. Tem elogios? Eu queria elogiar muito duas pessoas, assim, eu não tô acompanhando as Olimpíadas, mas assim, Raíssa, de 13 anos, icônica. Perfeita. Perfeita, nunca errou. E que, assim, inevitavelmente a gente fica até com uma certa esperança na, no mundo, nas Nossa, coisas, né? Nossa, é impressionante, é impressionante. Eu dormi até achando que eu tava num país que tem chance de ser feliz. Exatamente. E Douglas Viadão, do vôlei, achei que... Esse momento de exposição dele tem sido bom para desmistificar até um pouco todos os rolês que estão acontecendo no, no mundo, né? Assim, tipo, a gente tá na, primeira, na, na, na Olimpíada com mais atletas fora do armário, mas a gente tá num Brasil em que sair do armário é cada vez mais perigoso. Então, eu acho ter isso na TV todos os dias muito bom. Sim, imagina, é isso, né? Também tem aquele rolê. Ele tá num time com uma maioria bolsominion enorme o time de vôlei Sim. o time de vôlei do Brasil masculino gente, é uma catástrofe discursiva é um negócio assim que é melhor você não saber pra poder torcer, o Omar do Badomar, sabe o Omar? Uhum. o Omar do Badomar falou o seguinte dois pontos, o time do Brasil faz ponto neles lembra que o presidente deles é de esquerda porque, de fato, gente, o time é... Ai, Deus! O time é complicado, né? O time é um negócio difícil. Não, não vejam sobre o time e torçam pra ser feliz. Torçam pelo Douglas, é isso. Torçam pelo Douglas. É, foi muito engraçado eu verificando, tipo, Instagram e etc. As pessoas sempre se referenciando à ao... seleção brasileira como o time do Douglas. Eu falei, bom, é isso, né? Então, chegamos a esse ponto. É pra ele que nós estamos torcendo mesmo, e eu acho corretíssimo. Meu pequeno elogio vai para o peruano, Ângelo e para a Filipina de Dow, do skate, que fizeram esse país feliz sem sequer ter da nossa comissão, e mostraram o espírito esportivo, simpatia, carisma, e me transformaram o quê? Numa fã de skate, porque agora eu vou querer assistir todas as competições de Tenho skate. Tenho mais um, um, um pequeno elogio pra é Na verdade, não é só pra ela, mas para o tunisiano e para a Filipina, que ganharam medalhas de ouro, que foi no, no levantamento de peso e na natação, uhum. porque eu estou muito feliz que outras, outras nações estão tendo o poder e, e o prazer de ter é, vitórias. Assim. Eu acho que isso, isso é muito feliz. Eu acho que, nesse sentido, essa Olimpíada tá sendo legal. Sim, e, inclusive, falar sobre, principalmente, a Filipina, a, as Filipinas têm muita, muita coisa igual ao Brasil, né? Já o uhum. Também é um país super populoso, também é um país extremamente católico, também é um país com milícia, também é um país gerado por um governo bizarro e também é um país com um povo Sim. super bacana. Então, assim, que bom que tá dando um refresco. E esse refresco tá vindo, tipo, numa mulher de pele escura né, das Filipinas. Da nação. Total. Então. Assim, porque as Filipinas merecem. Gente, as Filipinas é bem difícil, assim. É, é bem complicado. É bastante. Qualquer colonização espanhola, eu acho, né? Então. Uf. É, foi, foi um negócio complicado. Estou velha demais para. Estou velha demais para o meu telefone. O meu telefone, gente, acabou de atualizar. E aí eu não sei mais onde eu tiro o print da tela. Porque ele saiu do botão. Hum, meu capa, Deus. E eu não sei pra onde ele foi. E aí eu queria tirar um print e eu não sei mais. Que delícia. Eu tô velha pra, eu tô velha pra usar o meu próprio telefone. É a KK de Poli. Eu mesma. Melissa de Poli. Eu estou velha para... Eu acho que eu tô velha pra, pra assistir Olimpíadas, pra ser sincero. Assim, tipo, eu, eu gosto muito, mas assim eu não tô acompanhando assim nada. Nada mesmo. Eu vejo as pessoas torcendo e eu acho muito maneiro. Mas eu tô tendo muita dificuldade pra para sentar e assistir, talvez também porque estou sozinho. Eu acho que se tiver, eu, eu acho que tem uma coisa sobre tanto Olimpíada quanto Copa que é uma coisa, é uma experiência coletiva. Sim. E também é. tem que você dorme com as galinhas, como toda boa velha, e é no Japão o é, caso é. das Olimpíadas, né? Então fica um pouco mais complicado para você um assistir qualquer coisa, uma vez que a gente vai desligar agora e você vai dormir, né? Porque já está tarde para você. Exatamente. Bom. Então é com isso que nós terminamos o nosso programa de hoje. Nós agradecemos muito que vocês tenham paciência para ouvir as baboseiras que a gente fala. Evitem o nosso cancelamento, pelo menos por enquanto. Sigam a gente nas redes sociais, @velhasamargas, Velhas arroba e arroba Lorange. E nós nos vemos na semana que vem, talvez sexta, talvez sábado, talvez não. Vamos ver. É, e, e lembre-se, se tá difícil para você, que tá esperando pra ouvir a gente falar, imagina a gente pra falar esse bando de coisa, entendeu? Imagina pra Cacá de Poli. Imagina pra Cacá de Poli. Então todo dia que você achar que a sua vida está muito difícil, pensa, a Cacá de Poli votou no Bolsonaro e tem dois anos que ela não tem mais paz por causa disso. <risos> é isso, gente. Um beijo, acabou. Achei.